No jogo Tekken 7 no modo arcade, tô jogando com o um personagem que do Fatal Food, vamos ver o que vai dar, né? Então, confira o vídeo, deixe seu like, comente que é muito importante. Então, bora poder! aí, a casa Round 1 Pessoal, eu treinei alguns combos antes de jogar aqui contra a máquina Vamos ver o que vai dar isso A opinião de vocês é muito importante Pra eu saber como que é esse jogo Se vale a pena continuar Uma. Vai ser mil maravilha Mas Vamos ver aqui Toma Eita Calma, deixa eu levantar, né Levanta logo aí para apanhar win! stay down Ah, stay down Deixa te dar a sua cara aqui com o Giz Tá pronto Fica daí Pra levar minha magia Vamos, põe um pouquinho Eita Pessoal, esse jogo aqui dá pra desviar. Se dá toda a tela aqui. Vamos ficar quieto. É diferente, né? Diferente esse jogo. Toma. Hum. Tô, só mais um golpe. <risos> Ai, gente. Olha, eu tenho uma coisa para dizer. Tá. Tem que ficar... Meio... Então, ó, oh, eu jogava com esse Kuma no Street Cross Tech do Play 3. Quem já jogou? Meu, comentem, era muito da hora. Só pra vocês terem uma ideia, eu, eu ganhei um ursinho. Eu até coloquei o nome dele de Kuma, por causa desse personagem do urso. Double effort. Double effort. Round 2 Olha boa lembrança. Eu gostava de jogar com esse como. <risos> é, mas eu tenho que bater nele aqui. Calma lá. Tá. Fica aí. Só tá na magia. Tá, agora cê morre. You win. Stay Eita, tava tudo muito fácil. Agora vê esse personagem aqui. Tá também, top. Tá. Olha, vai ver. Eita, Prula. Tá, muito bom para ser verdade. Round 2. Fight. É, tem que continuar, gente. Senão eu vou morrer de novo. Top. É só você mesmo. Né? Eita! Desviei, vai! Final round fight! Que bacana! Para de defender, Eita! burrada na cara e eu tô apanhando aqui agora. Vamos! <risos> oh, especial para ir mais sangue. <risos> Chega, né? Só mais um golpe. Ah, eu vou <risos> Ah, eu não acredito! You lose. Morri de novo! de <risos> novo! <risos> <risos> Morri! You lose round fight. Agora você vai ver. Chega de morrer! E aqui a gente não desiste, é só tentando aqui. Oh não! Está fumado, cara! Gente, é muita paciência, viu? Lá vai eu de novo. Toma, você tem que morrer, cara. Como a máquina tá desse jeito, os caras que jogam esse jogo devem ser... Devem jogar muito. Seus viciados. Tá. Vou te tirar, cara. Não é possível. De novo, não. Toma. Fica aí, cavagia! Vai! Ufa! Final round. Preciso tirar ele, gente. Tá a máquina de perder demais. Toma. Assim, a já no roubo. Tô especial. Você ah, não dá chance. Ok, oh, quem veio. O convidado. Eu, um Eu, Eu um o o Round one. Fight. Agora você vai ver. Não tenho medo de você não. Akuma! Mata. Também tem magia, vai! Toma! Vou apelar aqui com tudo! Toma! Chute na cara! Tá, porra! Vai, farofeiro! Tá aqui! Uhum. Toma na cara magia! Só mais uma! Legal, né? Tá Bate. oh, Querendo bater embaixo, Tom! Eita! Eita. Eita. Queria desviar ainda! Pessoal, olha, esse jogo eu tô gostando dele. Mas a opinião de vocês é válida. Isso então, é bom eu continuar aqui treinando. E aqui, ó. Ficar de longe. Só na magia eu só vou morrer. Vai falar! Tô. Bravo, Gabriel. super poder. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal para quem não é inscrito, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, compartilhe com seus amigos e amigas, então até mais e obrigado por comentar, então até o próximo vídeo, tchau! Game over.